a Ana Carolina Puga. Eu queria fazer uma homenagem um especial para você, foi é o seguinte. Vamos lá dizer para vocês, então, de... A profissão regulamentou, a né, gente estava naquela situação assim que poucos biomédicos, ainda uma formação ainda não como a gente queria, e o Brasil todo batendo na gente, então quando alguém ia para alguma normalmente qualquer se formava, qualquer região que ele fosse, não tinha biomédico, não tinha concurso, a, o pessoal era contra, então era uma briga muito grande. então Nesse início, nós tivemos alguns colegas que praticamente desbravaram o Brasil, né? Foram com a cara e a coragem, enfrentaram, comeram o pão de abamaçô, mas conseguiram fazer o nome da nossa categoria. Depois também nós descobrimos que, descobrimos não, era uma coisa nossa, que essa formação que a gente tem, que é uma formação muito grande na área de saúde, novas áreas iam aparecendo e como hoje também o que é como que acontece ah tem alguns biomédicos que estão atuando numa área que é nova né o que que acontece Ele vai apresentar para o conselho e o conselho analisa e coloca com resolução e a estética que hoje é isso estética é tudo isso é hoje o que que aconteceu a Ana que começou a trabalhar nessa área e que naquela época lá atrás que ano foi Hã? 2006 nos procurou para falar, não, ah, estou atuando aqui e tal, a papai, a gente ficou meio assim, foi no conselho, apresentou o que era a biomedicina nessa área de estética, nós, nós ah, reconhecemos, fizemos uma resolução, no começo foi muito difícil, tivemos muitos problemas, mas olha onde chegou a, a estética, a biomedicina estética hoje, sendo uma segunda habilitação da biomedicina. 12 né? <risos> anos. Então, eu queria fazer essa homenagem especial, porque a gente tem que reconhecer isso nos colegas, né? Se a biomedicina estética é o que é hoje, com certeza, é graças a você, a sua coragem, e eu não posso falar mãe da biomedicina estética, né, porque você é nova, né, Mas já é vó, tá? Mas eu queria, então, só realçar isso e dizer que em cada outra habilitação também nós chegamos Pessoas que eu responsável, mas a estética, com certeza, se a Ana não fosse lá no conselho, não fosse falar, e se não tivesse feito a resolução, não estaria hoje também nessa área. Parabéns.